sorte, tia, trazendo mais um vídeo pro canal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, galera, eu vou pedir pra vocês deixar muito like e se inscrever no canal se for novo e vir jogar no meu servidor, Tietan É um servidor da versão 5.9, que dá 10k de cubo batalha, 5k por derrota, tem alguns eventos limitados que eu vou já mostrar pra vocês. E, mano, hoje eu vou trazer a segunda evolução aqui. Vi que vocês gostaram muito da primeira evolução, então eu decidi trazer a segunda e já fiz uma recarga aqui. Recarga que QV top. Vou mostrar pra vocês lá no site como que essas recargas tá sendo, tá sendo feitas. Tá na Black Friday, mano, tá top. Não. A galera tá aproveitando demais, o nego que ficou reclamando, que as VIP tava cara Hum, foi o momento certo, os cara parece que juntou a grana pra poder comprar no momento Que dia, que dia, rapaz, me sinto ótimo. Ó que saiu a Black Friday, o cara já aproveitou Veio muita gente que adquiriu as vip, muita gente que adquiriu recarga Porque aí, você tendo recarga aqui dentro do servidor, cara, tá feito Porque, mano, cupom aqui, você compra de tudo Isso é verdade mas vamos lá no site que eu vou mostrar pra vocês Deixa o like de vocês e também não se esquece Se inscreve no canal que é muito importante Eu preciso do apoio de vocês pra gente continuar essa jornada aqui de evolução Tudo bem? É claro Beleza Primeira coisa que você vai fazer vir no Discord Deixa eu entrar aqui no Discord No Discord, galera Eu comprei até o Nitro aqui do Discord, mano O Discord tá bem bonitinho ó como que ele tá aqui, ó Deixa dizer ó tem essa roupinha Mano, tá sensacional Comprei o um Nitro aqui Todo mundo vai poder usar Tem muitos emoji aqui personalizados Pra vocês verem, ó Vários emoji personalizados aqui Do próprio servidor, entendeu? A gente tem um boot também aqui do servidor Que anuncia todas as atualizações Que vai sair aqui do servidor Tudo certinho Então quando você quiser saber de atualização qualquer coisa, chega aqui no privado E também espera que ver o boot avisar, beleza? O boot sempre vai avisar De atualizações, manutenções Agora eu vou aqui pra parte da recarga Você entrou aqui no Discord Pra você não ficar perdido Você vai entrar aqui vai ter a recarga aqui ó na recarga vai ter o boot avisando para você fazer é, entrar em ó para solicitar a sua compra abre um ticket beleza abrir um ticket ficou perdido onde que você vai clica aqui ó criar t... é ticket beleza você criou o ticket para onde que vai para cá ó, galera o ticket é 89 aqui vai te mandar diretamente para esse site aqui ó nesse site você vai poder que ver escolher a sua o seu pacote e o seu, a sua recarga que você vai fazer após você fazer que ver todo o procedimento você entra em contato comigo ou no WhatsApp ou no Discord fechou no caso é meu Discord aqui beleza agora você desce aqui embaixo daí vai ter que ver o site Tipo, a URL dele ainda que vê, tá do Google Sites, mas aí tá bem bonitinho, eu dei uma que ver geral nele, ficou bem, tipo assim, agradável nos olhos pra quem for adquirir uma VIP. Daí a recarga de cupom. A gente tem 8 milhões de cupom, 14 milhões, eu peguei a recarga de 30 milhões e o pacote de ouro. esse pacote de ouro aqui é muito bom, vem muita coisa. Tem um pacote de diamante que tá saindo por 80 reais, o um pacote de ouro que tá saindo por 40. Prefiro pegar o ouro porque muita gente às vezes não tem 100 reais no bolso, né, mas tem 40, daí né? consegue ver vê... 50, né? No caso, a promoção de Black Friday vai durar até que ver dia 7 do mês 12. Aí então vai dar para vocês aproveitar. Fechou? E mano, às vezes, igual tá falando muita gente, às vezes só tem 40 real mas dá pra ficar fortinho, entendeu? Aí vocês vai ver as coisas que vai vir e mais para baixo. Tem a VIP dos caras que gosta mesmo que ver de chegar arrasando o servidor. Essa VIP aqui, mas eu vou deixar que ver certinho. Aí o Discord você entra, ver tudo certinho aqui no servidor, galera. O que vocês vão fazer. Ó. Chegou aqui, eu já vou pegar minha recarga, beleza? Vou pegar minha recarga aqui certinho, coletar tudo certinho, ó, ver os cupons que eu mandei, tudo certinho. Da recarga, Comprei, peguei a recarga de 30 milhões e quer ver o pacote VIP de 40 reais, no caso, né? Já vem esse foco difícil aqui, ó, bem apelão, mano. Vou colocar a arma aqui. Cadê minha arminha? Não expirou, mano. Ó, tá com o avanço 1, ó, pra você ver. Ah, e lembrando, também vem com duas mil pedras. Eu vou aproveitar pra com. Então, vamos começar o pano aqui já? De leve. Vamos fazer a transferência da minha arma aqui. Cadê a outra arma que tava lá com avanço Aqui, ó. Uma arma que vem no evento Uma Arma que também é apelona, viu? Mas beleza A gente já começou com fogo de ativista aqui Da recarga já Começa a ver com escudo de Ares também o que mais vem nessa recarga Vem que ver os equipamentos do pet Vem o ovo do pet Cobra Vem um k de bloco elemental 5k de espírito de luta E 5k de exame, Bom demais, é né? doido Vamos aproveitar, né? <risos> Ó, beleza Pegamos, querer ver 400k 40k, tá bom. Não posso reclamar não, galera. que devagarzinho, a gente vai ocupando E onde que eu vou gastar esse cupom? Eu acho que eu vou gastar aqui na estátua. Na estátua aqui tá top é hall aqui da estátua, tá sendo um ra, é, ratão bolado. rato bolado 10. Beleza. Aqui dá pra pegar muita coisa. Você tem de doar um pouco. Aqui você gasta. Se você tomar cuidado, você gasta os cupons tudo aqui, viu? Tá pegando de. como assim? Plano um pouquinho de mil e mil De boa, a gente vai aparecendo aqui no hall E o bom que isso aqui funciona certinho, galera Muita gente não sabe Daí, Mano, isso aqui, se você saber aproveitar Certo que gasta muito cupom, viu Mas se o cara saber aproveitar e pega muita coisa aqui Ó, tem o que a gente poder pegar hum, Deixa eu dar uma olhada Deixa pra pegar mais zame, mano A gente vai precisar de muita exame Beleza Eita, pegou, quer ver tem? Vamos ver quantas âmicas que eu tô aqui Eita Aí sim, hein. Será que tem uma sociedade pra me recrutar aqui, não? Ó, tem um de, de detente tem a mítica a rota Tem essa tal de ser Tá no nível 9, quer entrar nas 10 Fala aqui Alguém Alguém me aceita na sociedade Beleza Vocês viram aí, galera, que dá pra pegar muita coisa, mano Você vai pegando que vê. Os de luta também E aí você vai gastando, ó, tá vendo? ó Eu doei aqui tanto de cupom é o Tanto de coisa que eu pego Só de 999, ó Então o cara fala Ah, eu não consigo ficar forte, mentira Porque, mano, aí uma recarga aqui na recarga, se vai conseguir pegar esses negócios aqui tudo, tá ligado? Bom demais Daí eu vim aqui No Shopping mesmo Vou fazer um... Vou comprar, quer ver... Um baú de eb cupom Vamos aqui em itens Deixa eu achar o baú de eb cupom Vou comprar... Será que dá pra. Vou comprar só 50 e 50 Mas não tem problema não Porque eu vou comprar muito já já eu vou comprar. Que ver, cartas também vai ser necessário. É, beleza, eu vou gastar. Que ver, vou ficar só com 15 milhões de cupom. Que vai que aparece umas cartinhas aí. Vai que aparece alguma coisa pra gente comprar no servidor, né? E não é besta. Tem que comprar, né? Cara, é, tranquilo. Então, o que eu posso vir aqui fazer Ó, você vem aqui no evento imitado Que tem evento aí, beleza, galera. Pra vocês comentar. Hum... Tem a fazenda aqui também Vou pegar esse aqui, né, que a gente não é besta Vou colocar o pet Eita, pegou pouquinho, né então tá bom Vamos aqui para faz pet aqui Colocar o local da cobra Cobra 5 estrelas Vamos dar uma aumentada nela Daquela forma Vamos aqui no cuidado dela, será que já tá liberado? Ó Então essa evolução aqui vai, vai render Vai render muito Isso que vai ser o bom, galera Vai durar um, tipo assim, vai ser um vídeo bem longo, né? Mas não tem problema não, porque muita gente gosta de vídeo longo. A maioria do, das pessoas que assistiu o canal aqui. E daí mais pra frente, quando for, eu faço um vídeo de PVP, coloco as ediçãozinhas. Faço um negócio mais elaborado pra vocês. Por enquanto eu vou ensinar vocês mesmo a upar. Vocês viram que não tem muito segredo não, né mano? Se você não tem condição de fazer uma recarga, o que, que você faz? Faz PVP, cara. Faz muito PVP. Comprar compra erva, vai tipo assim, não vai ter a mesma agilidade que eu tô tendo no momento, mas você vai conseguir chegar, entendeu? Não é uma coisa impossível, sendo que tá tudo de graça, né? Vazâmia, espírito de luta, muitos servidores. E se for ver, mano, tem de gastar para poder pegar essas coisas, porque o servidor é totalmente hard, meu servidor, como é um servidor que vê. Que tem que transparecer, que é fácil, cara Então, mano, transparecer e ser fácil, né? Então você tem de vir te jogar pra você entender Por isso que eu tô fazendo vídeo de evolução Pra você não chegar, entrar e falar Nossa senhora, que servidor que veio é difícil de upar Não, mano, não tem painel, mas é fácil de upar, entendeu? E a galera que vê cobra muito painel, né? Isso é mais versão, é, vamos supor, superiores que essa daqui Daí eu posso até tentar lançar um painel Mas nessa daqui, infelizmente, não dá, galera mas mano você fala perde a graça lançar um painel uma versão dessa daqui que a galera pede mas não entende que quer ver painel estraga o jogo, mano. Porque se o jogo não tem que ver com é, a situação financeira para se manter, ele fecha. Isso aí é fato. Galera, eu acho que isso, isso aqui é fácil. Só chegar e montar. Meio que eu queria que fosse fácil assim, que eu ia montar uns 10 de tanque. Mas não é fácil assim, não, galera. Mas é muita gente que tem dúvidas sobre isso aí, né? Então eu tô esclarecendo aqui para deixar claro. Beleza. Ó, as amas aqui vai dar muito atributo, cara. A FC também vai ser uma coisinha da hora. A gente já vai observar colocando as amas né? Dessa forma, mano Eu já vou comprar mais am um, mano Eu tenho que ver pontos lá na estátua Por isso que a estátua faz uma diferença enorme no servidor Você pode re reparar que muitos servidores Tira até a estátua, por quê? Porque, mano, se o cara doa demais na estátua Ou aumenta que ver Tipo assim, a contribuição da estátua Hum, caboclo, tá fudido, mano Não tem o que falar é Beleza Agora eu vou aqui na estátua de novo pegar aqui ver. Não, não quero doar, eu quero acabar aqui ver com os meus pontos que eu tenho aqui. Aí beleza, tem como pegar até assim, né? Tranquilo. Aqui. Aí beleza. Só vou parar quando aparecer aqui no correio. Apareceu. Peguei muito dessa vez, hein? Apareceu que veio até. Três slots aqui no correio Mas beleza, vamos lá, né? Tô indo devagarzinho aqui conforme As figuras Totem O álbum também Muita coisa que a gente tem que fazer Deixa eu abrir esses baús de EV cupom aqui, ó Hum, vai dar cupom é, Quer dizer, EV cupom demais aqui, viu? Vai tá uma, uma Trabadinha aqui, né, galera? Mas faz parte Vamos aqui no pet Novamente esse vídeo aqui vai ser devagar, galera Igual foi pra vocês Não vai ser uma evolução assim Que toda vez eu vou vir cá Fazer uma evolução Tipo, top mesmo, sabe? Uma evolução básica A gente começa devagar Aí, beleza, né, galera? Peguei as coisas aqui do correio de dar uma acelerada no vídeo aí Que barulhos acontecem aqui de fundo Mas enfim Vamos lá acabar de upar essa zama aqui do pet Vocês viram como que você quer uma coisa muito necessária pra upar? pediu é de upar devagarzinho, cara Se você tiver muita pressa pra upar, mano, você não upa Entendi, calma, tranquilo Entra um dia, entra outro E assim por diante Entra no horário que dá Faz a sua evolução Depois você pega e parte pra PVP como é evolução, a gente tem que ir mais devagarzinho Não pode querer colocar o... Com qual fala? carroça na frente dos burros, né, mano? Igual aquele ditado do clichê, né? De várias pessoas falam Mas enfim Ó, nível 40 da Azama... É... A já quer Tá acabando, pra falar a verdade Mas o pet já evoluiu pra nível 40 Ó pra vocês os atributos Isso aqui ajuda muito, dá ataque, defesa, atividades, forte vida Então, mano... Valeu a pena demais gastar nessa Zambia. Não Muita gente que fica em dúvida quando entra aqui. Eu vejo que vejo tipo assim, que é mais as pessoas que pararam de jogar mesmo dele tem que fica com dúvida. Esses dias para trás me deparei com o cara falando que agilidade é melhor que resistência mágico. O que, que vocês acham? Comenta aí. Eu acho que a resistência mágica é melhor, mano. Agilidade eu não vejo tanto a ver. Dá a possibilidade de dar uns críticos, né? Não, é mais da sorte né? dar crítico. Agilidade é pra você, vamos supor, mandar, né, na minha época era assim, 3, 4, 4, 4, essas coisas assim, né. Pra quem não sabe, tá legal aí, né, 3, 4, 4 é 1,50, 50, 50, beleza, né, né, pra se vocês terem noção. E, hum. beleza. Será que já deu um atributo legal, um FQ legal? É, tá agora pegando 100k, né, mano. Ainda tava é com 100k no último vídeo, mas também tava com os colares bem atelão. As coisas bem, bem daquele Nike próxima coisa que você pode fazer aqui é upar o totem, né? Aproveitar, que ver? Aproveitar as honras que você tem. Que você já começa com honra, tá vendo? Sabe? Mas você pode deixar o totem, que ver? 50 se você quiser. Só com as coisas que dá estátua igual eu tô falando pra vocês. Será que essa estátua compensa ou não compensa, mano? Se quiser tirar do servidor, muito a gente vai chorar. É uma coisinha que compensa. E quando você abre, quando eu abrir aqui, já é. Não tem nem o que fazer. Beleza. Nossa senhora, comprei demais, até chegou aqui no correio. Quantos slots? Dois watts, tá bom. Vamos acabar de o palpete. a gente já fica vivendo, alguma coisa. Daí eu acho que vou fazer, vou encerrar esse vídeo por aqui. Pra não ficar tão longo. E já vou fazer os, em seguida o outro vídeo. Que mais. A gente já faz duas evoluções em seguida A próxima evolução eu já coloco Que o tô tem 50 E a gente vai Ficando essas evoluções é bom que você já É o par Também, querendo ou não, rende mais conteúdo Beleza, <risos> pra vocês verem Em questão, ó Acho que 20 minutos, galera De vídeo bruto aqui, ó Tô, tô vendo Pra poder... Colocar 50 né, anos, fosse outro, tipo assim, eu não tô comparando meu servidor com os outros, né? Longe um de mim que o é um servidor quer ver começando agora, mas eu tô falando assim: se fosse um servidor muito hard, mano, seria querer demorar muito tempo, entendeu? Você ia sofrer, você ia ficar dias e dias até conseguir colocar alguma coisa. Tem gente que gosta desse estilo de jogo, meu estilo de jogo é esse, o negócio é um pouco mais fácil. Então, quando, ainda quando é muito fácil assim É melhor ainda, porque tipo, já fica forte Já consegue fazer uma instância Já consegue tirar um PVP da Kenaip Desafiar aquele amigo seu safado Que fica, fica tentando dar um de De musculoso, né? Falar, oh não, sou forte, não sei o que Mas é isso, né galera? No próximo vídeo Eu já vou fazer o seguinte Tá mexendo aqui no totem. Nesse vídeo aqui Eu peguei a Zamea Lembrando bem, o pacote está com promoção. Uma aproveita, beleza? Com esse pacote VIP aqui, eu vou conseguir fazer muita coisa. Vocês viram que o tipo assim, o pacote, que o cupom, fez uma diferença enorme, mano? Muita diferença, cara. A galera não vê isso, mas, mano, eu vejo. Faz uma diferença enorme. Bom, peguei, ganhei essa aqui, full 50. Que diferença, cara. Mas, enfim. Próximo vídeo eu já vou estar o pano. Quer é ver o totem? Fechou, galera? E é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente pegou esse atributo aí e no próximo vídeo vai estar tá muito da hora. Eu aguardo vocês nele, fechou? E é nóis.